Golden Slaughter, essa é louca, vai! Essa música é foda. Se for a mesma da outra vez. É a mesma? Eu não lembro. É, acho que é. Se essa, se essa for a mesma... Calma, vamos ver. <risos> essa é foda!